Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje a gente tá aí começando o nosso mês de novembro e hoje eu trouxe uma orientação, trouxe dicas maravilhosas para você homem aí, né, que quer cuidar da sua saúde, da sua beleza, né, para poder cuidar da sua família, da sua namorada, né, e ter uma vida saudável. Sempre digo, prevenção é tudo, então não esqueça, homem, que você é tão importante quanto a mulher para se cuidar. E hoje eu trouxe um médico, uma pessoa muito especial, doutor João Marcos, que vai contar um pouquinho para nós sobre a saúde do homem: o que é a saúde do homem, para você, homem, fazer uma reflexão agora? Será que realmente? Eu estou me cuidando? Será que eu não estou só trabalhando? Será que eu não estou só estudando? Será que eu estou me cuidando para poder cuidar da minha família? Isso é uma reflexão que eu deixo para você. E agora eu vou conversar com o doutor João Marcos para contar para nós. Doutor, seja bem-vindo no nosso programa Obrigado. Dicas de Saúde. É uma honra tê-lo aqui e falar desse assunto aí para esses homens aí que estão nos seguindo no programa Dicas de Saúde do Rio Mafra Mix. Obrigado, Lucimara. Agradeço o convite para estar aqui. É um prazer falar para vocês. E é importante a gente ressaltar a saúde do homem, né? Que está sempre deixando para depois, em segundo plano, igual você já disse, com relação ao trabalho, aos filhos, à esposa, enfim. Sempre em segundo plano. A gente precisa ressaltar que o homem normalmente... Pelas pesquisas, ele vive sete anos a menos. Isso não tem a ver com relação a múltiplos fatores, genéticos, questão de estilo de vida, mas principalmente pelo fato de não prevenir, que é a melhor solução. A gente tem um slogan para todos os tipos de câncer, de doença, que a prevenção é o melhor remédio. Então, a gente precisa trazer o homem para dentro do consultório. A gente precisa trazer essa prevenção, esse acompanhamento, isso é extremamente importante. A gente sabe sobre o homem que não faz um acompanhamento, ele vai ter mais complicações. Se a gente não se cuidar com relação às doenças, que podem ser preveníveis, se você deixar para descobrir ela num momento muito avançado, às vezes não consegue ter uma reversão como teria logo no início. Então, eu acho que o grande esforço é, venham para o consultório, vamos falar sobre vamos tirar o nosso tabu, tirar o nosso preconceito e vamos nos cuidar. E hoje, né, doutor, a gente tem tantos profissionais aí de saúde. Hoje o programa Dicas de Saúde ele traz diversos profissionais para falar para os nossos seguidores, né, que na nossa cidade existem muitos profissionais, Sim. né, médicos como você, clínicos gerais, urologistas, que podem tratar da saúde do homem, né que essa urologia, o urologista é uma especialidade da saúde do homem, né? Mas o, o homem também pode procurar o médico clínico geral, no caso, como o senhor atende Isso. os pacientes, né? Para melhorar a sua qualidade de saúde, né? Com certeza. O que a gente precisa deixar gravado é que a gente precisa de acompanhamento. A gente frisa o urologista no novembro azul justamente porque o urologista é o médico do homem, propriamente dito. Ele vai cuidar das partes, todas do trato urinário, do trato genital masculino. Então, a gente deveria adotar uma, uma classificação, até um colega que é urologista diz que assim como o ginecologista está como médico da mulher, o urologista está como médico do homem. Então, a gente deveria ir no urologista com frequência, realizar os exames de rotina com frequência, para acompanhar não só as doenças restritas à urologia, mas como todas as doenças, assim como as mulheres também têm. Elas vão no ginecologista, mas acompanham todas as doenças. Então a gente deveria também acompanhar todas as doenças, porque ninguém está imune a ter não só questão urológica, mas de todas as questões de saúde. É, e ainda também doutor é bem importante que além de procurar um médico ter sempre a saúde em dia a higiene né da região genital do homem né Sim. que são algo muito importante né uhum. que é a higiene íntima também doutor poderia falar um pouquinho sobre essa prevenção do câncer de, de próstata que todo mundo fala né mas às vezes ainda tem pessoas ainda que não entenderam o que seria claro. isso tem aquele tabu aquela vergonha, né? Uhum. Como seria isso, doutor? O primeiro passo que a gente precisa falar sobre o câncer de próstata é, o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, tá? Tem projeções que falam que a gente vai ter pelo menos 65 mil casos no ano. Tirando os cânceres de pele, é o câncer que mais atinge. Ele tá equiparado ao câncer de mama para as mulheres. Então, é o câncer mais incidente ao homens isso já chama muita atenção, que a gente precisa dar atenção. O segundo fato é, precisamos quebrar esse tabu. Assim como a mulher tem que fazer a mamografia, o homem precisa fazer o exame periódico. Seja ele o PSA, que é um exame de sangue que a gente faz, que às vezes falta informação com relação a isso. Então o PSA é um antígeno prostático, que ele é colhido pelo sangue. A partir desse antígeno a gente vai partir para os outros exames complementares, que seriam o toque retal e a questão de uma biópsia, se possível alteração. Então a gente recomenda o PSA a partir dos 50 anos para aqueles homens que não têm nenhuma comorbidade, uh, leia-se comorbidade como pressão alta, diabetes, uh, sedentarismo, obesidade ou que tem um histórico na família de câncer. Essas pessoas que têm alguma dessas doenças ou histórico familiar, eles estão indicados a começar com 40 a 45 anos. Vai depender da data de início da pessoa, do familiar que teve o câncer. A gente sempre é bom relembrar que uh, a gente vai começar a investigar nos familiares 10 anos antes de aparecer o câncer. Ou seja, se teu pai, teu avô teve o câncer com uh, 50 anos, nós vamos começar a investigar a partir dos 40, seja independente do tipo de câncer. E o de próstata também, sempre a partir dos 40 para quem tem algum histórico familiar. Isso mesmo, doutor. Assim, quem está aí ligadinho no nosso programa Dicas de Saúde, fica atento a mais dicas especiais aí que o doutor está falando para vocês, homens, que são tão importantes na vida da sua família, na vida das mulheres, na vida dos filhos, né? Então, vocês fazem parte desse mundo e são muito importantes. Então, previna-se. Doutor, e tem aqueles homens que precisam praticar exercícios físicos, regularmente, como seria isso? Sim, a prática do exercício físico ela tá aliada à prevenção, não só do câncer de próstata, como todos os tipos de câncer. Ela tá aliada não só à prevenção, como manutenção. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, fazendo exercício físico a gente elimina fatores de risco que agravam essas doenças. Então é extremamente importante fazer exercício físico, manter uma alimentação saudável, é, evitar ou diminuir o álcool e o cigarro que são fatores de risco. A gente não vai conseguir mudar a genética das pessoas, mas a gente vai conseguir diminuir os outros fatores de risco. Então, a alimentação saudável, o exercício físico, eles vão entrar nesse quesito que é super importante. Exatamente, doutor. Existem alguns exames assim, né, de rotina? que o homem precisa fazer anualmente. Uhum. Quais seriam esses exames, né, para a gente poder identificar isso? Assim, vale lembrar, primeiramente, a partir dos 50 sempre fazer o PSA. Pessoas que têm algum câncer na família, a partir dos 40, pensando no câncer de próstata. Para os homens em geral, a gente precisa fazer o acompanhamento, assim como para as outras pessoas. Então, é sempre bom ver a questão da pressão arterial os exames com relação à glicose, é, exame de sangue para poder ver se tem algum tipo de anemia, alguma insuficiência de vitamina, principalmente aqui em MAFRE Rio Negro, aqui nós temos uma das menores áreas de incidência solar do Brasil. Então acompanhar a vitamina D aqui seria bem interessante. Então tem alguns, ex alguns exames que a gente vai pontuando de acordo com a realidade que a gente encontra. Mas um acompanhamento anual, para quem não tem nenhum tipo de doença, é super interessante. E para aqueles que possuem ou uma pressão, ou uma diabetes, ou alguma outra doença, pelo menos de seis em seis meses, para a gente realmente verificar se está tudo bem. Para manter a qualidade de vida sem ter agravantes. Doutor, é, me diz uma coisa, o que, que a verificação do perímetro abdominal interfere? Tem algo que poderia nos explicar? Sim, a questão da circunferência abdominal no homem, ela vai me, de, me dizer uh, sobre vários aspectos. Primeiro, a qualidade, o estilo de vida que esse paciente tem. Um, um paciente que tem um aumento na circunferência abdominal, o que isso significa? Que ele tem um aumento de gordura corporal. A gente vai medir esse aumento de gordura corporal, não só no abdômen. O abdômen é um parâmetro internacional que a gente fez, porque ele é o que dá uma maior segurança para a gente aferir algumas coisas. Então esse aumento ele pode refletir em problemas cardíacos, problemas relacionados à circulação, uma insuficiência venosa, é, ele vai me favorecer com relação a ter pressão alta, a ter até diabetes. Então a circunferência abdominal é um dos parâmetros que a gente precisa avaliar para saber como é que está a saúde atual do paciente. Doutor, e assim, você já falou um pouquinho né, sobre o consumo do álcool e cigarro, eu gostaria que você desse assim, mais uma orientação aí para os nossos seguidores sobre isso. Certo. Com relação ao álcool e ao cigarro, que a gente chama de tabagismo, né? a gente sabe que hoje um dos principais fatores de risco, tanto para aumento de câncer, não só de próstata, mas principalmente de bexiga, de pulmão, e, do, e, e outros tipos de cânceres, o tabagismo está muito relacionado à questão cardiológica. O tabagismo, a gente diz que às vezes elas precisam dilatar, elas precisam ter uma elasticidade. Quando a pessoa fuma demais, essa veia começa a ficar muito rígida. Então, por isso que vem todas as consequências. Por exemplo, um AVC pode acontecer por isso, uma pressão alta por isso, porque a gente perde essa flacidez da veia e da artéria. A gente perde essa flexibilidade e gera todas essas consequências. O álcool em si, ele também vai afetar a parte do fígado. O bom funcionamento no fígado é a nossa máquina de metabolização. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente precisa fazer no nosso corpo, toda a matéria que a gente precisa produzir é no fígado. Se a gente bebe demais, a gente acaba comprometendo essa máquina com a metabolização do fígado do álcool. Então, quando ela precisar fazer outros tipos de serviço que o nosso corpo demanda, a gente vai ter uma falha. Então, aí a gente pode ter, com relação à hepatite alcoólica, algumas outras complicações, também vai interferir na parte renal. Tá? Então, assim, são fatores que eles não atuam isoladamente. Tem alguns lugares que eles atuam mais, mas sempre vai gerar um efeito sistêmico no paciente. Doutor, Ainda, falando um pouquinho sobre o álcool e cigarro, também pode é, afetar a parte sexual, né? Com certeza. Porque se afeta a parte sexual, afeta a parte do casamento, Com certeza. de tudo. Então, por isso que tem que ter esses cuidados, Com né? Com certeza. Voltando sempre à parte do novembro azul, muito bem lembrado, obrigado, Lucimara. É, vale a gente ressaltar isso, o álcool e o tabagismo também vão interferir na questão... Da, podem causar, ter casos de impotência sexual, é, ejaculação precoce ou até uma ejaculação tardia. Todos esses problemas relacionados à saúde do homem é o que eu volto a repetir. A gente tem que quebrar esses tabus, vamos conversar sobre isso. A consulta médica a gente vai conversar só o médico e o paciente. Então a gente não precisa ter medo de expor nossas dúvidas. Nós não precisamos esperar uma vida inteira para poder conversar ou tirar uma dúvida com relação a essas situações mais delicadas. A gente tem que escolher nosso médico muito bem, para a gente poder ter uma confiança necessária para chegar nesse ponto e poder conversar sobre isso. que é preciso falar sobre isso. É, é nesse muito importante, né, doutor? É nesse momento que a gente vai conseguir prevenir todas essas coisas. Então, se tem alguns... Alguma dúvida, vá ao teu médico e pergunte. Eu queria ressaltar só alguns sintomas relacionados ao câncer de próstata para a gente poder aproveitar que a gente está na campanha do Novembro Azul. Então, vale lembrar que esses sintomas eles são gerais, eles não estão restritos ao câncer. A gente tem algumas doenças que vêm com a idade do homem também, que a gente chama de hiperplasia prostática. É um aumento da próstata que acontece ao longo dos anos, isso é comum. E o câncer de próstata pode acontecer em alguns casos. Quais são os sintomas? Pode ter dificuldade para urinar, sensação de que a bexiga não está esvaziando completamente. Pode ter uma perda do jato urinário. Então, o paciente que está urinando normal, às vezes, vai, ah, meu jato está um pouco fraco. Ou eu estou indo muitas vezes ao banheiro durante a noite. Eu não estou conseguindo manter o que eu mantinha antes de um ritmo de de frequência urinária, está muito aumentado ou está muito diminuído. Então, esses são sinais de alarme que a gente precisa conversar. Alguns sintomas que são de casos mais avançados, mas que também vale a pena. Se tiver uma dor na coluna muito lá embaixo, isso pode estar relacionado com câncer de próstata nos casos mais avançados. Pela proximidade da próstata, da coluna, às vezes pode gerar dor ali naquele local. Então... É, a gente precisa ficar atento a esses sinais que se for necessário pergunte doutor a melhor coisa hoje é a prevenção hum, hum. não existe a melhor maneira da gente se cuidar da nossa saúde fazendo a prevenção Com né certeza. e a gente profissional de saúde eu como enfermeira você como médico né existe vários profissionais você atende aqui na nossa cidade onde Isso. que você atende doutor é, Lucimara eu atendo no hospital no São Vicente em Mafra e na urgência emergência e atendo na urgência Emergência do Hospital de Rio Negro ainda estou com o projeto de abrir um consultório na região mas não tem nada ainda definido de local nada disso não posso dizer com relação a isso mas eu sei que tem nós temos diversos colegas aqui tanto em Mafra quanto em Rio Negro que são extremamente competentes que estão à disposição do, do paciente em si, que querem o melhor para ele. Então, o meu recado é, se você tem alguma dúvida ou tem alguma queixa, ou se não tem nenhuma queixa, vá ao seu médico. Mantenha uma saúde, mantenha teus exames em dia, que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, assim, vamos quebrar esse tabu de não ir ao médico. Nós precisamos ir ao médico. A gente não vai ao médico só quando a gente está doente. A gente tem que ir ao médico para não ficar doente. Exatamente. É esse é o recado que eu tenho. Doutor, para mim é uma honra ter você. Eu conheço o seu trabalho. que Você atende no hospital São Vicente de Paulo. Atende no Hospital Bom Jesus de Rio Negro, né, nas Isso. emergências. E pela pessoa humana que você é, pelo pelo cuidado que você tem com os seus pacientes. Fiquei muito orgulhosa de tê-la aqui. Obrigado. Muito obrigado. Nosso programa Dicas de Saúde volta. Um outro dia, com outro tema, também deixo em aberto, quando você quiser falar sobre outro assunto, né? Eu agradeço. E muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigado, Luciano. eu que agradeço. Nosso programa chega mais um dia com uma entrevista muito especial e hoje é para vocês, homens. Nesse mês de outubro, se sintam felizes, maravilhosos, se cuidem. Porque vocês são muito importantes para as suas famílias, para as suas namoradas, para os seus filhos, para os seus pais, para todo mundo. Não deixe de se cuidar. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.